Obrigado, André, obrigado pelas suas contribuições aí e por essa aula também, é, sobre um tema que precisa cada vez mais ter luz e atenção quando a gente está falando sobre os desafios para a democracia no Brasil. Né? Então, a gente falou, a gente escutou aqui é, sobre a representação da mulher na democracia, sobre a representação da população negra na democracia, sobre a participação dos povos indígenas. E agora, para terminar esse terceiro dia do nosso evento, a gente vai ter um painel que deveria ser um painel de, de debate, mas eu acredito que ele vai ser um, um grande painel de diálogo, um encontro é, com o tema comunidade, solidariedade e confiança interpessoal. Para esse debate, para esse painel, eu vou chamar aqui o Preto Zezé, que é presidente global da CUFA, a Central Única das Favelas, o, a Renata Alves, que é líder comunitária em Paraisópolis, São Paulo, e fundadora da Quebrada Produções, e o Renato Meirelles, que é o pai da Helena e fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela, se é que eu apresentei direito, é, bem-vindos é, e bem-vinda, e é muito bom, enfim, estarmos aqui nesse contexto, é, nessa pandemia que ainda não acabou, embora muita gente pareça, às vezes, é, né, esteja vivendo como se tivesse Então, é, eu, que... eu queria começar perguntando para vocês, e a pergunta vale para os três, é, só como... Um aquecimento, onde que vocês estavam na, na, na pandemia? Da onde que vocês, eu digo não geograficamente, o que que vocês fizeram? O que aconteceu? E por que que, na verdade, vocês são três pessoas que foram chamadas para estar aqui? Queria pedir se a Renata pode começar. Ah, você, você só liga o microfone, é, Renata. Obrigado. Me escutam? Sim. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra, né, participar dessa, dessa conversa. Eu gosto desse termo conversa, não debate, né? Que eu acho que o debater as pessoas há tantos anos vem debatendo tantas coisas que não chegamos a lugar nenhum. Ao invés de conversarmos, né, escutarmos umas às outras. Momento da pandemia, início da pandemia, é, eu estava fazendo os meus jovens, eu estava me programando para outros aqui dentro da, de Paraisópolis, e quando eu fui chamada para cuidar especificamente da coordenação dos atendimentos né, contra o Covid, porque eu, eu tenho um histórico pessoal nessa área da saúde, eu não sou da área da saúde, mas eu tenho um histórico pessoal na área da saúde, por conta que eu tive um irmão um renal crônico por 14 anos e eu tive que me engajar na unidade básica de saúde da minha rua. Então eu passei a entender, não só levar os problemas, mas apontar as soluções. né E aí coincidiu de fazer produção dentro de Paraisópolis, conhecer todas as ruas, todas as vielas e ter essa ligação entre as unidades básicas de saúde e coordenar. Essa, essa campanha toda, todo esse movimento de prevenção e de cuidado. Obrigado. Renato, você ou Zezé, fiquem à vontade. Só para a gente se situar aqui, onde, como vocês atuaram nessa pandemia? É, como, como comparado com... Com, com, com o Zezé e com com a minha Chará, a Renata, eu não fiz porra nenhuma, é, eu, eu, eu falo antes do, do Zezé, desde o começo da pandemia a gente teve a oportunidade de, no primeiro momento, fazer o que é o nosso ofício, entender um pouco sobre a realidade, do Brasil e do quanto que esse vírus era um vírus desigual, né? Quer dizer, uma das primeiras fake news, Rafa, que existiram durante o processo da pandemia é que era um vírus democrático. O vírus pode até ser democrático, mas os anticorpos sociais num país desigual como o nosso são muito diferentes. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi de tentar diagnosticar e entender as diferentes realidades do Brasil, seja no Instituto Locomotiva, seja no Data Favela, que é a nossa parceria da Cufa, onde junto com a Cufa não só a gente coleta dados, mas analisa esses dados uh, dos mais de 14 milhões de brasileiros que moram uh, em favela no Brasil. Então, uh, ao mesmo tempo que a gente conseguiu, traçar esse diagnóstico, talvez o título Locomotiva e o Data Favela, nas mais de 27 pesquisas que nós realizamos nos últimos cinco meses apenas sobre o processo de pandemia, a gente cumpriu um papel de, de tentar dizer a epidemia para a lógica, é, lógica da demanda, para a lógica das pessoas. E eu confesso que, antes de, do Zezé falar toda a extensa ficha de tudo que a CUFA fez, durante esse esse processo de pandemia eu confesso que se eu já se eu já não tinha há algum tempo nenhuma dúvida da minha condição de privilégio ao fazer essa análise no lugar de um branco homem terceira geração de universitários a minha família empresário ficou clara essa situação de privilégio porque os negócios cresceram eu consigo eu trabalho numa profissão de home office é algo possível, a gente cumpriu na medida das nossas possibilidades o compromisso de tentar ser até classado do que a opinião pública estava entendendo durante esse processo, mas ao mesmo tempo a constatação óbvia da desigualdade do nosso país faz com que eu chegue hoje, cinco meses depois da pandemia, muito mais angustiado do que eu estava no início desse processo. Bom, eu não quis te interromper, mas quando você disse que você não tinha feito nada, eu posso dizer que eu mesmo acompanhei o, o seu trabalho e enfim, os dados que vocês produzem foram muito importantes. É, e aí, Zezé, queria escutar de você só. Eu sei que a Cufa fez muita coisa. Eu acompanhei de perto algumas delas. Mas você, assim, como é que foi que, como é que foi a sua experiência, que, como é que você atuou nessa né, nessa pandemia? O microfone está no muda. Voltei agora tá legal aí o áudio. É, cara foi meio estranho é, Rafael Renata e Renato é, porque é uma situação em que a gente não tem nenhum retrovisor para olhar como foi feito isso antes e a gente não até hoje tem pouca visão para além né do que que a gente pode planejar para o futuro né tá todo mundo é um tempo de incerteza muito grande. E pela primeira vez a Cufa teve que ir a público pedir dinheiro, pedir comida, pedir remédio para que a gente pudesse criar uma grande rede de emergência, né, cara? Para milhões de pessoas que estão habitando os territórios invisíveis. E para nós foi uma experiência muito louca, porque na primeira semana a gente baixou as portas e ficou tipo aquela música do Belchior, né? Que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então a gente morreu e ressuscitou de novo e conseguiu montar uma rede, conseguiu fazer o que as empresas chamam de reconversão da matriz produtiva, a gente fez essa reconversão de matriz da atuação, e aí os nossos espaços viraram um centro de distribuição e logística, as nossas pessoas mais vulneráveis a gente teve que mandar para casa, pegar os poucos recursos que a gente tinha, colocar na mão dessas pessoas para ficarem três meses em casa sem expor risco, e uma galera mais preparada, mais jovem, que não era de das condições né, de vulnerabilidade para serem afetadas pelo vírus, montamos brigadas em mais de 5 mil favelas do Brasil e isso foi importante porque a gente chegou a construir uma grande interface entre empresas que querem doar, que foram atingidas por uma campanha que a gente fez de massa, muito grande, de mobilização, é, que querem doar em grande escala, com eficiência e com foco nessas pessoas e esses, e esses grupos vulneráveis né e atingidos, sacrificados pela Covid que estavam desesperadamente precisando de ajuda em várias áreas, né? É, o Renato até falou aí dessa coisa do, do mesmo barco. A gente viu que tinha gente de lanche jet ski durante o processo da pandemia, fazendo churrasco, enquanto muitos do nosso não tiveram sequer uma boia. Então, a gente definiu uma estratégia de construir essa rede, conectamos mais de 5 mil favelas. Perdemos gente também, amigos, diretores da CUFA que faleceram nesse processo. Eu mesmo tive três pessoas que tiveram Covid, inclusive a minha mãe, né, durante a esse processo, imagina você enfrentando uma guerra e o seu sendo atingido também. Né? Então, assim foi um momento muito tenso, que hoje, eu acho que passado aí esses seis meses, é, eu acho que vai ficar para sempre na nossa vida. Nos obrigou a nos refazer, a acreditar, a juntar. Conhecemos muita gente. Então, acho que foi um momento também, quando começou para desesperança e a incerteza que a gente tinha. Agora, para ficar mais claro o quanto é importante, o quanto é fundamental o trabalho mesmo às vezes criminalizado ou mesmo é, desprestigiado que o terceiro setor, que as organizações de herança das favelas fazem, mostrou que se não fosse esses homens e mulheres, talvez a coisa teria sido muito pior do que está agora. É, eu ia perguntar isso para vocês, já pegando ganchos, Zezé, que é, o que, que você acha que a sociedade brasileira pode ou deveria ter aprendido é, sobre organização comunitária e sobre terceiro setor? A pergunta vale para todos. É, mas como você trouxe um, um, um gancho para mim, eu queria Sim. explorar isso, porque é, você trouxe uma questão que é, existe às vezes um estigma, uma depreciação do que é a sociedade civil, né? vamos chamar, sociedade civil organizada, é, movimentos, organizações, ONGs. É, você acha que a sociedade brasileira aprendeu algo, que esse processo ensinou algo sobre esse tema para a sociedade brasileira? Ensinou demais. Eu fico vendo quando as pessoas me perguntam, Zé, quando é que a gente vai voltar ao normal? Eu digo assim, espero que nunca mais a gente volte àquela normalidade de indiferença diante de tanta desigualdade que a gente... Que, na verdade, a gente já conhecia. Agora, o Covid tirou a roupa para todo mundo ver. Porque vocês estão tá falando do Covid, mas não é o Covid que tirou a desigualdade. O Covid ele é mais uma pecinha de roupa no cabine de tragédia da, da vida brasileira. É, então, acho que a primeira coisa da aprender, eu acho que é o a renovação de lideranças nessas áreas, porque a gente viu também um esvaziamento muito grande de engajamento devido aos governos progressistas, muita gente era alinhada com esses governos, e todo mundo meio que virou a mesma coisa, governo, partido e movimento. Agora não, você vê a renovação, um renascer um brotar de homens e mulheres que estão com a perspectiva de construir uma agenda pública de interesse da coletividade, não mais de um partido ou de um político. Acho que o segunda coisa foi um estigma e também, eu digo, um preconceito de parte a parte desses setores com o setor privado. Então, acho que isso foi uma coisa muito bacana, porque a gente conheceu muita gente bacana que, embora tenha uns comportamentos empresariais condenáveis e que ficarão para a história como os piores, onde de empresários com grandes faturamentos preferiram demitir pais e mães de família, enquanto outros fizeram o inverso, né? é, a gente vai, vai ter essa parceria necessária para reconstruir essa agenda pública também. E, por último, é, eu acho que o que foi bacana também, é, Rafael, e aí eu acho que Renato e Renata também, não sei como que eles perceberam isso, é que há um deslocamento do debate público brasileiro, não mais para aquelas falsas polarizações, mas você viu, nunca a gente tanto falar em dinheiro no SUS, dinheiro para a política social, a desigualdade sendo debatida, renda básica. Então, acho que aí uma bola que há tempos não pulava na nossa área, que inclusive estava sendo colocada só como um discurso financeirista, fiscal, de teto de gasto, acho que agora posiciona-se para a sociedade em várias áreas um debate que é necessário enfrentar, que é ou nós compartilhamos as riquezas e oportunidades que a massa do brasileira produz, ou nós vamos, diante de tanta desigualdade, ter que compartilhar muitas tragédias e o país literalmente não vai sair do atoleiro nem se desenvolver. É, eu não sei se a Renata ou o Renato querem falar sobre esse tema do o que, que, o que, que a organização comunitária a sociedade civil ensinaram para o país, não sei se vocês querem falar sobre isso, não, tem tenho uma outra pergunta aqui, Renato. Renato? Re. Posso, posso falar, você que sabe? Re. Pode falar, então. Te dou Renato, então, tá pode falar. Eu, eu, eu fiz uma live no Valor hoje, eu vou repetir uma parte, que, que é um, uma frase que, que ajuda a explicar para mim o papel da sociedade civil. Quando o ministro da Economia e o presidente da República falam que descobriram 30 milhões de invisíveis, você tem que começar a ficar preocupado. Porque essa fala tem como pano de fundo de que 30 milhões de pessoas, que são os mais vulneráveis os mais pobres do Brasil, não estavam no radar de visibilidade das políticas públicas. E as pessoas encararam essa descoberta como... ó, oh, nós descobrimos 30 milhões... Amigo, descobriu para quê? E eu tive a oportunidade... De, de alguma forma acompanhar o trabalho seja Pufa, do Centro da Cufra, do João do Falcão em diferentes momentos em que ela, ele já sabia onde estavam esses 30 milhões de pessoas eu vi a central Única das Favelas fazendo cadastramento de mães da favela com reconhecimento de biometria facial na terceira semana da pandemia o Brasil não teve uma convulsão social porque a iniciativa privada contou com a capilaridade das organizações do terceiro setor, para impedir que as pessoas morressem de fome, enquanto o poder público estava descobrindo 30 milhões de pessoas que eles não sabiam que existiam. Então, para mim, isso resolve, Rafa, de uma forma tão clara o papel que o terceiro setor, que as organizações sociais, com quem está lá todo dia, é, é, tem, para que o Brasil não tenha entrado num processo de comissão social de uma forma muito emblemática. Antes do auxílio emergencial começar a chegar, antes de... Tinha assim, a cesta básica sendo distribuída nas mais de 5 milhões de favelas. E eu queria dar um outro paralelo sobre a importância das organizações sociais. As favelas têm organizações sociais mais consolidadas do que a periferia como um todo. A favela é parte da periferia, mas esse território tinha uma organização social muito mais forte. Por isso que a favela conseguiu rapidamente responder algumas demandas da população por conta da pandemia, que a periferia não conseguiu, porque não tinha essa organização social baseada no território tão forte quanto a favela tem. A, a, a resposta para a provocação é muito direta e muito simples. Pessoas morreriam se não fossem as organizações sociais. E você acha que o, o país aprendeu isso? É isso que eu, tô, é, é, eu, eu, eu concordo com isso. O país ficou muito claro. É, mudou o, o, o eixo aí para falar de democracia, da importância da democracia e da cidadania. Até então, o momento de polarização do nosso país era uma polarização ideológica, de esquerda versus direita. É, o país entendeu, com a atuação do terceiro setor, em especial com a junção da iniciativa privada com o terceiro setor, porque os recursos estavam na iniciativa privada, enquanto o governo não conseguia dar essa dimensão toda. A, a base e a capacidade de distribuição de capitalidade se dava pelo pela, uh, pela organização do terceiro setor de que o modelo de polarização que a gente estava trabalhando não vai nos levar adiante. E você teve um processo de, de mudança da polarização entre de esquerda e direita para quem defende a vida versus quem defende o vírus e isso ficou muito claro e eu espero que seja um processo de aprendizado para a gente não repetir os erros do passado. Renata, você eu queria escutar também, claro, sobre isso, se o que, que é, o que a organização social é, ensinou para o país, mas também se você puder já emendar num ponto que é, é o que, que é, o que, que mudou e que você acha que vai mudar o futuro da própria organização comunitária da sociedade civil depois disso? Você acha que teve alguma mudança? Ou, na verdade, foi só é, só ficou mais visível algo que, que vai se manter, é, porque já existia? Rafa, eu compartilho do mesmo pensamento que o Zezé e que o Renato. E a, o Covid veio como mais uma pandemia que o favelado enfrenta. né? A gente não tinha dimensão, a gente imaginava e a gente não tinha a dimensão do, do, do quão devastador seria, mas a gente sabia do quão difícil seria. Por que, que eu falo mais uma pandemia que o favelado periférico ele enfrenta? Porque leitos em hospitais públicos a gente já tem já não tem há muito tempo. né? A falta do remédio do remédio básico no, na unidade básica de saúde, a gente já não tem há muito tempo. né? É, você tem uma gestante que faz o pré-natal durante nove meses, ela vai procurar um hospital público, ela não consegue vaga, ela acaba parindo no, no corredor, no elevador, né? Então, são são todos o, problemas que o periférico que a pessoa que depende do SUS já enfrenta há muito tempo. A, essa pandemia já é enfrentada há muito tempo, né? É, a gente está falando de que o H1N1 mata muito mais que o COVID e todos os anos isso acontece e o periférico favelado, ele enfrenta isso, né? A leptospirose, ele enfrenta isso todo fim de ano, quando chove e que alaga a casa dele, e que a gente já sabia que isso viria. né Nada do que nós estamos fazendo, do que nós fizemos esses seis meses, do que o Zezé faz, do que o Renato faz, do que todas essas organizações faz são diferentes de anos anteriores do que nós já fazíamos. A diferença é que hoje nós temos o, o, o total holofote virado para a gente. Né? É, Paraisópolis é um exemplo do qual não vinha SAMU, já não vinha, já era um problema que a gente tinha. Então a gente tinha certeza que com o Covid acabou. A gente ia ser esquecido. Então foi a questão de vamos manter as pessoas em casa. Não existe o home office na favela totalmente, né? Mas você tem aquele morador que ele tem que sair para trabalhar. Um dos primeiros casos, por exemplo, dentro de Paraisópolis foi de uma empregada doméstica, né? Então são pandemias que o favelado já vivenciava e já enfrentava todos os dias. Então isso só escancarou, isso tirou a roupa, como diz o Zezé, para que todo mundo pudesse enxergar agora. Eu estou falando de pessoas que nunca precisaram do SUS disputar com o favelado o grau de quem vai conseguir o respirador do hospital público. Aquele respirador que não tinha, aquele leito que já não tinha antes do Covid. Isso só escancarou, isso só mostrou que, que, que todos estamos na mesma situação brigando para respirar e não é que nós, que bonitinhos, eles são mais organizados, é que eles apanharam muito para conseguir se organizar antes disso. Eles já vivenciam várias pandemias antes do Covid, o Covid é mais uma que o periférico está dando a cara a bater, está enfrentando e, tá, e se programou antes disso. É, é isso que está mostrando. né? E, e eu compartilho com o Zezé, eu acho que não tem que voltar ao normal, não existe o um novo normal, foi essa normalidade, entre aspas, que nos levou onde nós estamos agora. Então, a gente não tem que pensar no novo normal, a gente tem que pensar no novo, no refazer, no, no realmente refazer. Eu costumo falar aqui, gente, que assim, eu sou quem me conhece sabe que eu, eu não tenho muita papai na língua. O cara que hoje, ele é filha da puta, ele já era. Não foi a pandemia que deixou ele assim, ele já era. Ele simplesmente já era, entendeu? Não foi porque agora a pandemia deixou ele nesse estado, né? Então, nada que nós estamos fazendo é algo milagroso. É que agora os olhos estão voltados para gente, mas a gente já fazia isso há muito tempo em instinto de sobrevivência, e é isso que agora todo mundo está vendo. Eu acredito que, que quem dá a cara a bater, quem entendeu esse processo de dentro para fora, conseguiu enxergar essa diferença que foi feito nas favelas, porque o favelado ele enfrenta a falta de uma medicação para diabetes, por exemplo, que mata todo ano muito. E você acha que essa essa vivência é com mais você falou com mais holofote, se eu não me engano, é mais para problemas que já existiam. Mas de certa forma, você acha que é possível que a, a, as comunidades, também a, a sociedade civil, a organização comunitária, mude a sua relação com a política? É, com a política institucional, com as políticas públicas, talvez muda o comportamento é, político, você acha que tem algum impacto nesse sentido? Eu não só acho, como eu acredito, e, e eu espero que tenha, Rafa, eu acho que todos nós esperamos que tenha, eu acho que chega essa coisa de eu vou votar no amarelo porque eu não gosto do vermelho, vou votar no vermelho porque eu não gosto do verde, do azul, do rosa, chega essa coisa de eu tenho alguém de estimação porque não tem, porque agora escancarou para todo mundo, né? todo mundo compartilhou da mesma dor, da, da, da mesma pandemia, da mesma perca, independente da sua cor, da sua classe, da sua religião e do seu CEP. Indiferente se eu estou do lado de cada muro, se eu estou do lado de lá. Então, e, e isso, isso ficou muito claro, muito claro para todos nós. É óbvio que o periférico o favelado ele sofre muito mais porque ele já vem sofrendo antes. Né? Mas e, a, o, o Covid, ele abriu para todos. Ele abriu para todos e ele mostrou, ó, ou muda, ou muda, é, é nesse nível, assim. E, e a gente precisa acreditar que agora tem que ser dessa forma, tem que ser o novo normal, é, é, é matar pela raiz, tirar, sabe, essa coisa do eu tenho alguém de estimação, eu tenho alguém que a família vai manter, não, não pode, chega, porque não vai ter país do futuro, porque não vai ter Brasil do futuro, porque não vai ter pra gente. Então, não, não existe o futuro se a gente pensar em, em, em nossa, o Covid passou, não, não passou. A gente está falando de, de, do Brasil que não chegou na segunda onda. Imagina quando chegar, não está normal. A gente não tem, nossa, que bonitinho, as pessoas não estão morrendo de Covid, as pessoas continuam morrendo de Covid, as pessoas continuam morrendo de pressão alta, as pessoas continuam morrendo de diabetes, as pessoas continuam morrendo de fome, como as mulheres continuam apanhando. Não é que o número da violência doméstica aumentou, é que agora eu fico em casa, no home office, e eu consigo escutar que a, a minha vizinha apanha todos os dias. Isso já acontecia. É que eu tinha uma vida, eu saía para trabalhar, e, e a gente não, não se encontrava. Então, agora eu consigo ouvir. Não foram números que aumentaram. Agora as pessoas, elas estão em casa, então elas estão sabendo o que está acontecendo realmente. É isso. E, e a gente tem que acreditar. Eu sou uma pessoa que eu, eu, eu espero eu acredito muito nessa real mudança. Não do novo normal, mas de um novo Entendi. Zezé, você acha que tem alguma, é, nessa linha que a, a Renata falou, que talvez, assim como você você e o Renato mencionaram algo, que eu nem sei se a, se a Renata também experienciou do mesmo jeito, que foi uma mudança até na relação do setor privado com as organizações sociais, é, uma mudança de como se relacionar, talvez até da possibilidade né, de se relacionar. Você acha que tem é, caminho ou que enfim, essa experiência da pandemia pode ter mudado a forma como... As, as pessoas o, o brasileiro mas eu vou falar especificamente das pessoas nas favelas e periféricos é, com a política institucional talvez não aceitar coisas que aceitava ou querer participar mais é, você acha que tem um, algum efeito desse tá seu microfone está desligado né? eu penso que tem vários efeitos que daria um outro binário aqui para a gente falar mas acho que tem coisas para mim que são bastante concretas é, que a primeira coisa foi a favela se ligar que ela está por conta própria. Então, ela não pode vir mais a reboque de ninguém, nem esperar que ninguém vá salvar. Nós estamos por nossa própria conta, politicamente, socialmente. Tá? Então, nós temos que desenvolver, amadurecer, se qualificar, até para dialogar com outros parceiros e aproximar, criar outras oportunidades. Eu acho que setores do setor privado também começam a ver que não adianta só eles ficarem aí recolhendo receita, saindo na Forbes, é, é, saindo nas revistas que seus lucros foram seus faturamentos, botando suas empresas na bolsa e enquanto você convive num país onde a desigualdade ela inviabiliza qualquer processo de desenvolvimento, e aí abre-se uma possibilidade concreta da gente começar a pensar somente agora que nós vamos ter que enfrentar 9.7 de recessão é, 14 milhões de desempregados economia complicadíssima Abre-se uma possibilidade da gente pensar como é que essa expertise e essa aproximação, que agora é bem mais, é bem mais próxima, né? a gente tinha uma vontade, mas a gente, a gente não se une porque gosta, a gente se une porque tem um interesse comum, tem pensamentos que, que nos unem, tem ações que nos aproximam. É, se isso gera um novo fazer, uma nova relação. E, por último, eu acho que é o elemento para mim que é o mais... que estou batalhando muito, a gente está falando muito disso na Cufa, é que é a necessidade da construção de uma agenda pública, ou seja, um conjunto de interesses de prioridade pactuado na sociedade que paute o mundo político, que paute o mundo empresarial e não vá a reboque dele. Aí tem vários elementos já dizendo que esse caminho é bastante importante. A primeira delas é, por exemplo, quando você pega o auxílio emergencial, embora o, o, a, a logística seja do governo federal e tal, as pessoas sabem que aquilo não é um favor, é um direito, essa consciência mudou. Então, é tanto que se o presidente der ré na hora de reduzir ou retirar o auxílio, vai sofrer um desgaste enorme porque as pessoas perceberam que o Estado tem por obrigação de ajudá-los nesse momento porque as pessoas contribuem com cargas tributárias pesadíssimas. E quando eu falo carga tributária... Não é a mesma coisa para quem está no Capão Redondo e em Genópolis, não, pelo contrário. Embora o do Genópolis tenha um holofote, um network para gritar mais alto, e o do Capão Redondo não tenha, mas quando o cara do Genópolis compra um pão e paga o imposto, o, re... o imposto retorna em forma de infraestrutura, luz, saneamento básico, segurança, que ele vive lá, a sua Suécia, né? O cara no Capão Redondo, o imposto não chega nunca lá, cara. O imposto não retorna. Né? Então, você tem esse aspecto. O outro que eu acho que vai ser bom para o futuro é que nós estamos também amadurecendo do ponto de vista de discutir. Não mais somente uma agenda de reparações e de misericórdia, mas uma agenda de poder real. Então, nós estamos discutindo a ocupação de poder real, poder político real, interferência real na estrutura de mando. Então, quando a pessoa perguntar ah, qual será o melhor candidato, então, no pós-pandemia, eu acho que o melhor candidato seria a agenda pública do povo. E depois, a partir dessa agenda, é que você decide quem vai ser o nosso funcionário para fazer gestão de receita pública durante quatro ou oito anos, se ele for um gestor legal. Então, a gente começa a inverter essa perspectiva e não mais ser pautado ou se ficar reboque ou aparelhado ou ser instrumento de transmissão de pensamento de qualquer é, posição política que a gente veja na sociedade. Seria como a sociedade construindo as políticas públicas, formulando as políticas públicas e quase apresentando isso para quem for executar, é um pouco isso. Né? É, e decidindo, porque, por exemplo, quando você fala em favela, e o poder público estende os seus braços para falar da tal participação, ele abre aqueles conselhos do negro, da mulher, do jovem, do, do portador de necessidades especiais, pá, pá, pá. Só que você vai olhar, o discurso é emocionante para caramba, mas quando você abre o orçamento, que é ali onde há, é o indício de jogo, a gente não está lá. Então, eu não quero participar desses conselhos. Eu quero participar do conselho de desenvolvimento econômico, no conselho de decidir quanto de dinheiro de infraestrutura vai, nós vamos reformar mais uma vez uma beira-mar, ou nós vamos colocar ruim onde nunca teve, em pleno 2020. Eu quero discutir no Conselho de Desenvolvimento Econômico para discutir qual o, o tanto de dinheiro que nós vamos definir. Vamos mudar para os bancos, ou vamos dar para a média e pequena empresa para segurar a economia agora. Eu quero discutir, não é mais se eu vou tocar fogo porque morreu um menino de, de uma questão racista. Eu quero discutir como é que um grande conglomerado empresarial Divide receita, porque é nós que mantemos a receita desse lugar, é, é respeita o seu consumidor, é, trata diferente essa relação de consumo e, e, e arrecadação, e que o favelado parte a ser a parte central disso, porque ele é quem gera a riqueza. Não vai existir o capital sem a geração de riqueza. Então, nós somos o trabalho, e o trabalho tem que ter espaço de poder, porque o poder não é coisa para a minoria, é coisa para a maioria. Então, acho que muda um pouco a premissa e a perspectiva. Óbvio que é uma coisa que nós estamos vendo agora, não é uma regra para ninguém, não há demérito em quem está em outro caminho, mas é um caminho novo que se abre num Brasil, onde, no meio dessa polarização, o mais abandonado é quem fica ao favelado. Está na hora de se ligar, se tocar e ver que nós não somos carentes. Nós somos muito potentes, está provado aí na pandemia. Rafael, eu estava ouvindo a Renata e agora o Zezé, e aí a gente chega numa constatação meio óbvia, né? por mais que alguns não gostem de admitir. É que essa história de que é, é, é, do debate sobre o tamanho do Estado e tudo mais, tem um lugar que o Estado mínimo existe, esse lugar é a favela. Se tem um lugar no Brasil ou no mundo que o Estado mínimo existe, é a favela. Enxuto, enxuto, enxutíssimo. É na favela que a contrapartida dos impostos que são pagos não chega, é na favela que, que, que o Estado não tem nem o monopólio da força na favela, tamanho é o mínimo, <risos> que é a presença do Estado, é a função do Estado que é o monopólio da força não, existe, não tá presente nem isso está presente na favela porque a polícia não tem o monopólio da força que tem, é, pelo contrário você tem o tráfico você tem, o, você tem a, as milícias uh, lá dentro e, e essa constatação que ficou óbvia na, na, na pandemia né é, como, a, como a Renata disse, não foi o vírus que inventou a desigualdade, ele só deu é, ares trágicos essa, é, ao país mais, o segundo país mais desigual do mundo que é o que é o Brasil, leva uma situação que a constatar que somos nós por nós mesmos. E aí eu queria fazer algumas provocações, porque é, teve muito debate sobre as pesquisas é, que a Esther Solano lidera, é, de que as pessoas estão, de uma forma brilhante, de que, olha, as pessoas estão não estão contando mais com o Estado. E, e tiveram algumas leituras. É, não da ester óbvio, mas do, da grande mídia sobre isso, de que isso significaria o crescimento de um pensamento eh, eh, mais liberal na periferia do Brasil. Meu amigo, não é isso não, é só é só não acreditar mais na política tradicional. É muito mais um descontentamento com a falta de contrapartidas públicas de tudo que se paga do que o crescimento de um entendimento liberal. E isso faz com que eh, a gente resolva, eh, passe a ter uma demanda pública, eh, uma demanda da... da Uh, do cidadão, do eleitor uh, das periferias, uh, mais forte para um Estado que gera igualdade de oportunidades e, e aí fica claro que uh, mesmo uh, entre as pessoas que, que, que defendem a meritocracia, uh, são obrigadas a constatar após a pandemia que só existe meritocracia se todos partem do mesmo lugar, se você ganha uma corrida de 100 metros, porque você largou 20 metros na frente não é porque você teve mais mérito é porque você queimou a largada, amigo. Então, só existe meritocracia de verdade quando existe igualdade de oportunidade, de um lado. Mas, por outro lado, uma demanda para radicalização da democracia. E aí modelos antigos voltam a ganhar corpo, ainda mais na eleição municipal. Modelos como o orçamento participativo. Modelos onde é, não se terceirizam o protagonismo e as decisões sobre para onde vai a verba do dinheiro dentro daquele território. Renato, posso aproveitar isso? Você acha que essa é, é uma pergunta que veio da internet? Estou recebendo aqui as perguntas é, uhum. por mensagem. Essa é uma das perguntas que veio pela internet. Vocês acreditam que o, esse o fortalecimento ou essa organização é, dos coletivos das favelas vão garantir maior representatividade política nas próximas eleições? Você acha que de alguma forma é possível que, que isso tenha o que que, que, que essa experiência que a gente passou e que as pessoas não comunidade, nas comunidades, nas favelas, os periféricos passaram, você acha que isso tem algum impacto na urna? E agora, não tem nem falando na urna, sobre o grande candidato a prefeito, estou pensando, será que isso vai levar mais pessoas a serem candidatas e possivelmente eleitas? Vamos lá, é, eu acho que não irá garantir uma maior representatividade da periferia, porque isso, o processo eleitoral não depende só de demanda, depende de oferta. E você ainda tem uma dificuldade grande na abertura do espaço da política tradicional, para uh, que essas lideranças consigam, de fato, uh, uh, se colocarem. A gente viu aí que bastou a decisão do, do uh, uh, da justiça de considerar uma distribuição racial nas candidaturas, ou seja, reproduzir na distribuição uh, aquele mesmo princípio que teve na eleição passada para gênero, que passa a partir agora, que o mundo de branco que passou a se identificar como pardo, nessa nessa situação. De repente aparece o um resultado de que, olha, é a maior participação de negros e pardos na história uh, das eleições brasileiras. Aí, quando você vê se essas pessoas já foram candidatas e bate o que uh, a forma em que em que elas se declarou agora, a frente à que elas se declarou nas últimas eleições, a gente vê que era um monte de gente que de repente uh, resolveu Estou um solzinho aqui porque só para garantir aquela fatia da distribuição da verba eleitoral eu estou fazendo essa provocação para mostrar que é, é, como diz no, no Tropa de Elite o sistema <risos> o sistema faz de tudo para se manter no poder nessa situação então é, acho que é, é, o que muda é, é a pauta do debate público. Se isso vai é, é, se transformar num é, é, novo protagonismo da periferia, é, no resultado eleitoral, ainda é muito cedo para saber. E vamos entender qual é a dificuldade, em especial da questão racial, que está diretamente vinculada com a periferia. Rafa? É porque isso significa que os brancos per perderem poder. Nós estamos discutindo poder, amigo. Nós não estamos discutindo outra coisa, não então, é muito legal falar que você apoia a diversidade que você ajuda acha... e qual é o poder que você está disposto a abrir mão para garantir o protagonismo da periferia é essa pergunta que tem que ser respondida pelos políticos tradicionais, da esquerda à direita é, deixa eu fazer um fazer um link aqui, eu queria voltar para o tema do, do, da relação com o setor privado, mas eu vou falar de recurso, dinheiro, Sim, né? Dinheiro é, para o, o recurso financeiro foi muito importante na pandemia é, e segue sendo muito importante para essa... Acho que o Renato usou uma expressão para é, do setor privado, aproveitando a capilaridade e a legitimidade do terceiro setor, das organizações, da sociedade civil, é, para conseguir essa distribuição. É, tem havido uma diminuição grande é, na, na, na destinação de recursos do setor privado, recursos privados para ajuda humanitária, né? Para cesta básica, água, produto de higiene, gás, enfim, tem, uma, tem tido uma redução com os meses. Como é que vocês acham que? Bom, primeiro, não vou perguntar o que vocês acham disso, é, mas como é que vocês acham que é possível criar uma forma para que essas organizações que conseguiram às vezes agora se organizar melhor, porque vieram recursos mesmo, isso ajuda a fortalecê-las. Como que acha que é um? Como vocês acham que é um caminho para? para para que continue para que ela continue é, conseguindo é, se manter existir e vocês acham na verdade que isso é um é um desafio assim com o recurso diminuindo agora com esse recurso da pandemia é um desafio é, continuar a manter uma organização social é, sólida e atuante pode ser qualquer um tá pode ser o Zezé, pode ser a Renata pode ser o Renato Tô achando a Renata aí muito calada. É, eu tô olhando para ela aqui, eu não sei se ela percebeu mas pelo vídeo aqui, Renata. Eu tô olhando para você. Percebi, percebi. É, eu gosto de, de pensar bem, né, como eu, vou, como eu vou responder as coisas, porque é o que eu falei, eu gosto mais de uma conversa do que de um debate. Né? É, era natural que esses recursos fossem diminuindo, né? A gente tava... Falando em algo que inicialmente era assim, três meses, e, e estamos há seis meses já nessa situação. É, é, era o cuidar de quem está cuidando, né? A gente entende. Eu, por exemplo, eu coordeno o projeto de, de atendimento que iniciou-se com três ambulâncias e hoje a gente está com uma e eu tô preocupada, né? Como que a gente vai fazer no próximo mês? E aí eu tô falando de uma ambulância que atende 120 mil moradores, mas. É, Pinheiral, favela do, do Porto Seguro e Jardim Colombo, e, e enfim, porque o SAMU continua um não não vindo, de qualquer forma, né? E aí a gente está falando de licitações de milhões, de vários carros parados, e eu tenho que me preocupar, literalmente, porque eu não consigo manter uma equipe aqui para fazer esse atendimento, que não se restringe só a Paraisópolis. É... Eu acredito que as empresas entenderam que em meio a pandemia, esse é o caminho, né? Mesmo diminuindo, e isso era natural que isso acontecesse, essa questão da diminuição, porque é, é o cuidar de quem cuida e chega uma hora que quem ajuda tem que ser ajudado. Tá? A gente está quase nesse nível da coisa, verdadeiramente. Mas a gente tem empresas muito maiores que, como o Zezé falou, preferiu demitir né do que dar a cara bater o problema. Se eu demito a pessoa, depois eu também não tenho mão de obra, que morre todo mundo. A realidade é essa, ou vai morrer de fome, ou vai morrer de covid, ou vai morrer de qualquer outra doença de base que ela já tinha. Ou até com problema psicológico, né? Enfim, e, e isso mostra para todas as empresas que é, é, é fazendo essa parceria que vai dar certo. É fazendo essa parceria porque a base começa na periferia. né Para que a minha empresa mantenha-se bem, para que os meus funcionários mantenham-se bem, então, é na periferia que eu tenho que começar a base que a gente está falando de uma receita que o cara vai deduzir no imposto dele, não porque ele é bonzinho, mas que ele vai ter um retorno disso e que dá para fazer, e que dá para andar certo, e que dá para andar de mãos dadas, dessa, dessa forma, né? Dá para ser feito dessa maneira. Aí eu estou falando, aí eu vou dar uma cutucada, vou dar uma de Renato, eu estou falando de, de, de dinheiros que a gente encontra, que a gente vê passando no jornal todo dia e que bloqueia que vai para a justiça. Não, foi para a justiça, o cara não declarou, vamos injetar na periferia, vamos injetar naquele hospital que está precisando ser terminado, naquele elefante branco que foi feito, vamos injetar na compra da, da, das macas, vamos aumentar o número de leitos, vamos injetar na educação, né? Mas, mas tem aquela coisa, e a gente sabe que parte de um princípio que eu não posso educar a massa, porque senão ela vai a passar a exigir os direitos dela, né? Então, tem que caminhar dessa forma. E as empresas elas têm que entender que não é só a mão de obra barata, porque já foi-se o tempo. A mão de obra barata é economia burra. Então, se eu não pratico a economia burra, eu tenho melhores funcionários e a minha empresa vai crescer. Se o meu funcionário está feliz, a minha empresa vai crescer. É que agora, Rafa, virou muito... Modinha falar empreender em periferia, né? A gente não é educado para nos vermos como empreendedores. Sim. Mas desde o momento que você faz um puxadinho, você virou um empreendedor. Desde o momento que você para de trabalhar para cuidar dos seus filhos e dos outros, que você virou a mãe crecheira você está empreendendo. Então, passou-se da hora de aprender com, com a periferia passou-se da hora de retornar esses impostos, que é para o lugar de onde sai o meu funcionário, entendeu? Porque se eu invisto na, na, na periferia, na favela onde mora o meu funcionário, eu sei que o filho dele vai estar tá bem, porque vai estar tá numa creche, a esposa dele vai estar tá bem, né? a casa dele vai estar tá bem e ele vai trabalhar muito bem, porque vai ter saúde para ele vir trabalhar. É, é uma roda que ela gira por si só. Sim. né? Não, não não adianta a gente chegar nesse momento, em pleno século 21 e achar que o ah, periférico eu vou dar a cesta básica e tá bom. Não, passou, ninguém é mais o coitado. A gente chegou num ponto em que eu quero trabalhar eu quero escolher o que vai dentro da minha cesta básica. Né? Eu não quero só o básico. Eu quero escolher e o você? que vai. E para concluir. Isso, e isso está isso muito claro, entendeu? E, a gente, e chega, todos os dias mostra maneiras de que dá para se investir e retornar, como o Zezé falou, esse imposto. Por que, que o imposto? As pessoas têm o péssimo hábito de achar que quem está na favela vive de gato. Não, a gente paga o imposto. A gente paga 4,30 de um transporte público que é caro para cacete para você andar em pé entendeu? E, e cadê esse imposto que não retorna em, em novos ônibus? né Eles aumentam, põem o sanfonado para caber mais gente em pé, é isso. Mas fala da proteção do uso da máscara e fala da distância. Então, chega, né? Acho que já deu. É o que o Zezé falou, é, assim, é, é de baixo, nós somos a base da pirâmide, nós somos a base de tudo isso. E se a base não está firme, ela não se mantém em pé. Então, o recado foi dado, a pandemia veio para escancarar tudo e não pode voltar, então está na hora de exigir, isso não vai aumentar o número de negros, de mulheres e, e, e de pessoas periféricas na política, não, e como o Renato falou, a gente está falando de um sistema que vem de famílias de gerações, só que está na hora de, de, de retornar tudo que se foi desviado, tudo que se foi gasto, tudo que não chegou onde devia chegar, o auxílio emergencial, como o Zezé falou, a gente não tá, não, não é um, um auxílio, um benfeitor que está fazendo. É um direito, porque as pessoas trabalham e pagam pelo INSS. É um direito quando a pessoa vai no SUS e ela, ela precisa de um médico para aquela doença de base dela. Ela tem direito a um leito, ela tem direito a respirar. Então, está na hora da gente fazer isso voltar para si. Se as pessoas pagam caro num plano de saúde, vamos reverter essa nota fiscal para os hospitais públicos. Sim. Você acha... Chegou uma pergunta aqui que é para os três, a pergunta é para todos, está escrito que é vocês acreditam que haverá um movimento de empresas que antes da pandemia não tinham investimento social na sua pauta estratégica, trazendo o assunto para a mesa? Vou só iniciar, o falou que eu estou muito caladinha. Eu ah. acredito que vai, <risos> né? Falo para cacete. Eu acredito que vai sim, porque o recado foi dado, Rafa. Você entendeu? O recado foi dado, então é... é com toda a dificuldade, com, com tudo que não passou ainda, a gente está de pé, a gente é forte. Mas é porque a gente é forte desde que a gente nasce, a gente tem que ser forte, a gente tem que estar tá sempre um passo à frente, a gente tem que aprender a andar muito rápido. Não é porque, nossa, que bonitinho ele é autodidata, não, ele tem que aprender a andar rápido porque a mãe precisa trabalhar, entendeu? Então a mãe precisa trabalhar, senão ele fica para trás porque ele tem um irmão mais novo que já está no colo. Então as empresas aprenderam, porque é, é, é a princípio disso, né? Antigamente, as pessoas não, não, não dava valor para o empreendedor da favela. É isso, é como se o empreendedor da favela não pagasse imposto. É como se, a gente está falando de empreendedores que, que, que, que empregam 30, 40, 50, 60, 80 pessoas, 200 pessoas. Então, é, é nesse ponto que eles aprenderam e, e tem muita gente que entendeu o recado. Por mais que eles não queiram aceitar, mas o recado, é, o Covid deu pela gente, né, na verdade. O Covid deu, às vezes é, o pessoal aprendeu? Você acha que vai ter esse movimento de empresas? É... Eu nem sei se é só investimento, a pergunta era é sobre investimento social, mas com algum tipo de, de, de, de, de percepção da importância do, do recurso para fortalecimento das comunidades e para reduzir a desigualdade? É, se vai haver, eu acho que é muito cedo para a gente dizer que vai haver, assim para considerar um movimento né, das empresas. É, o que está vendo é que, agora, é impossível ignorar. Ignorar não vai conseguir mais, ou manter apenas um discurso da porta para fora, de diversidade, de inclusão, mas da porta da empresa para dentro você entra e continua vendo a Suécia, né? homens brancos, louros e tal. né Eu acho que a ação da Maria da Luísa Trajano, inclusive, ela traz uma reflexão muito importante. É... A primeira delas é que está se falando ali de diversidade e de questões políticas seríssimas, de enfrentamento de um problema grave estruturante da desigualdade brasileira, que é o racismo, mas, na essência, está se falando de receita, que fique claro. E também está se falando de uma reparação, de um ajustamento, de um reposicionamento da marca <coughs> diante de um problema que já segue a empresa Há 63 anos, que é só ter treininho para homens brancos e ter poucos dedos no cargo de direção. E por que que choca? Aí é que nós vamos ver se as empresas vão. É porque se fosse um treininho para para faxineira, para copeira, para o cara que vai vigiar a empresa, ninguém estaria chiando, ninguém estaria gritando. Porque num imaginário do, do pensamento social brasileiro de era escravocrata, Homens e mulheres negras são seres subalternos, invisíveis, têm que ficar excluídos mesmo dos espaços de poder. A ação da Maria Luiza Trajana é como se fosse um dedo na ferida e, o, e a reclamação é o pus. Então, que a ação da Luiza Trajana, quando é ampliada para o outro setor das empresariais, além de ser uma coisa que é coerente com a diversidade que tanto se fala do Brasil, porque eu vou olhar para a empresa e vou ver lá a representação. Mas é nessa, a, a, a, a, a Luísa não foi além, não baixa só a representação, é preciso a ocupação de fato, no espaço de poder. É preciso divisão real da riqueza produzida. E é preciso, principalmente, provar que o Brasil pode ser esse país diverso, que a gente comemora tanta Europa, não sei aonde, que é isso, que é aquilo, provou que no Brasil dá e não vai morrer ninguém. E eu acredito mais, se as empresas não fizerem, vão ficar para trás, porque esse movimento de inclusão desses ex-invisíveis, desses que saíram do bueiro da invisibilidade, da social... É como um tsunami que está vindo, gente. Está voltando bem devagarinho, quando vem, vem com tudo. E é irreversível. Então, está no momento a gente parar. Estou falando dos nossos pares. Parar essa conversa de resistência, de luta. Nós temos agora que dizer o seguinte: eles que resistam, eles que lutem. Nós queremos o poder agora, cara. E é por inteiro, não é pela metade. Eu estava. Eu estou feliz agora porque eu estava achando que eu estava radical demais. É, eu tô, estou tô adorando aqui. Eu estou. Tô... É, é. E eu falei, não, não, eu vou o um cara mais comportado Mas aí A, a... a... a Rios me... me... pessoal, o Zé Pessoal Isso não quer dizer que você está autorizado a... Senão, eu... Senão eu tomo bronca aqui depois, tá? Não, não... É, só um ponto assim, Eu tava meio de Eu tava meio de Vai comprometer o mediador tipo, comprometer é o, de... não o rato, né? Exato, Mas É exato. uma questão meio é... Primeiro que nós não estamos falando de minoria Nós estamos falando da maioria Se a gente soma os brasileiros mais velhos, as mulheres e os negros, nós estamos falando de 76% do consumo, não em número de pessoas, falando do consumo, 76 reais de cada 100 reais que são consumidos. A pandemia, ao jogar luz nessa desigualdade, fez com que algumas empresas se arrependessem de tratar os seus clientes como números secos. A gente entrou no começo da pandemia com empresários falando tudo bem morrer 20 mil pessoas e saímos da pandemia com a ação do Magazine Luiza. Então, obviamente, os empresários estão entendendo isso. Como muitos deles são meus clientes, além de eu ter um, um, um orgulho imenso de, de, de ter outras referências empresariais uh, que... Uh, vão muito além do, do, do cara que veste um paletó uh, verde, porque parece o Louro José, então é muito legal ver as ações como a da, da Luísa Trajano e do Fred, e do Magazine Luiza nisso, diferente de, de outras ações como, como a da Havan, uh, fez entenderem, eu acho que teve um outro aspecto, assim, que, que foi uma proximidade com a periferia. Eu vi empresários, CEOs, Uh, expoentes de famílias muito ricas, tendo um contato direto com a liderança comunitária que, em outro, outros momentos, não existia dessa forma. Era como se, para a parcela da elite, a real elite econômica, uh, o, o trabalho social fosse quase... ficasse restrito ao que era uma filantropia, a doação, e quase como uma obrigação, um, um dízimo social necessário a ser pago. Essa proximidade com as lideranças sociais, esse convívio cotidiano, as lives diárias e cotidianas, o entendimento próximo de todo o trabalho que lideranças como a Renato, o Zezé, que organizações como a CUF e o Falcão tiveram, tirou o lugar da periferia e do terceiro setor como algo folclórico, algo necessário. Que em algum momento foi a ecologia, que depois veio doação, que poderia ser. E que. É, e meio que que, que tornou a, a a pele mais sensível à realidade da desigualdade e aí passou a entender que essas lideranças comunitárias têm soft skills que eles gostariam de ver entre os principais executivos das empresas que eles são donos me perguntaram outro dia quem foi o melhor CEO de todos os empresários da pandemia e o melhor CEO da pandemia tem nome e sobrenome, é a Celso Taide que conseguiu distri arrecadar, distribuir, no melhor esquema de logística da história. E conseguiu... É, é, é, quando nenhuma empresa sabia como chegar nesse território, ele estava lá montando essa, essa rede. De ovo à picanha. De ticket de refeição a, a, a moeda digital. As carteiras digitais, onde ninguém conseguia chegar. Então, soft skills que qualquer um desses empresários querem ter na alta liderança das suas empresas, soft skills de generosidade, de saber lidar em situações de crise, de, de, de apoiar a diversidade, de ser criativo nos piores momentos para buscar soluções da tal fora da caixa, esses empresários enxergaram nas lideranças comunitárias. Até então, existiu uma ilusão que isso só era possível estudando nas grandes escolas de negócios do mundo. Então, a sensibilização que, que, que eles passaram a ter, e antes não é que eles eram sensíveis, eles só não tinham essas oportunidades, passaram a ver e a enxergar. Isso traz um caminho sem volta, porque não foi apenas dos executivos das empresas, foi dos donos das empresas. E esses donos das empresas passaram a enxergar o, o, o, um valor na inteligência periférica que antes não fazia parte do dia a dia deles. E para mim, esse é um caminho sem volta. Seja porque ah, o contrário disso é negar um mercado que não é minoria, é a maioria, seja porque eles foram sensibilizados por todo esse trabalho e pela competência da periferia, ou seja por uma constatação óbvia que se não for um por valor que seja por inteligência não, não entender a diversidade atrapalha os lucros simples assim entendi então ó, você a sua fala voltou para o que foi a minha primeira pergunta que era se tem algum né, se, se, se o Brasil aprendeu alguma coisa está dizendo uma parte da, da população aprendeu que são esses empresários enfim aprenderam bastante com a organização comunitária eu queria terminar é, pedindo para vocês já enfim, fazerem falas finais. Já, a gente já está, são sete horas agora. Como atrasou um pouquinho, a gente vai seguir um pouquinho mais. Mas tem uma pergunta que veio aqui. Eu acho que ela pode, inclusive, ser o o, o motivo para o encerramento, que é qual foi o papel da confiança interpessoal, confiar no vizinho, nos conhecidos e desconhecidos da comunidade para combater a pandemia. Renata, pode ser você. Se você puder, eu te pediria para você responder enfim, da forma como fizer sentido para você e já fazer uma fala de, de encerramento. É, Rafa, eu acho que... Eu acho não. né? É, eu tenho certeza. Isso faz a diferença do, do que é ser favela. Entendeu? Eu costumo falar para as pessoas, eu não sou comunidade, eu sou favela. Por que, que eu sou favela? Porque enquanto eu tiver... Né? Barraco de madeira Enquanto eu tiver esgoto ao céu aberto Enquanto eu tiver criança fora de creche Enquanto eu tiver rua sem asfalto Sem saneamento básico Sem energia, sem água encanada Eu sou favela E eu me orgulho muito de falar que sou favela Eu tenho um privilégio né? E de, Em vista do, do, dos meus vizinhos Eu tenho um puta privilégio Mas esse é o diferencial ser favela eu posso brigar com meu vizinho de não falar com ele na hora do perrengue todo mundo se ajuda é diferente do lugar onde meu pai mora né? Que eu acho que se ele conhece o vizinho dele da frente é muito do prédio que ele mora essa é a diferença da favela essa é a diferença porque que favela resiste porque a confiança ela é verdadeira a partir do momento em que eu posso ir trabalhar e deixar meu filho com a vizinha, isso é confiança. A partir do momento que eu posso deixar para o seu José, no comércio dele, receber a minha correspondência, isso é confiança. Esse é o diferencial da favela, é o confiar, é o saber que o outro quer o seu melhor. E, e esse é o trabalho que a gente faz. Esse é o trabalho que a Renata faz, esse é o trabalho que o Gilson faz, esse é o trabalho que o Zezé faz, esse é o trabalho que, que o pessoal do Gerando Falcões faz. Esse é o nosso trabalho. Acima de tudo é respeitar o seu lugar, e isso traz a confiança. Porque as pessoas confiam. Hoje, as pessoas... E isso responde o porquê que a Renata que está na coordenação dos atendimentos médicos. Porque o morador ele sabe que eu vou chegar lá. De um jeito ou de outro eu vou chegar lá. Isso é o ser favela, é resistência, é confiança, é contar. É mesmo obrigado, é dar a mão e falar, vamos embora. Vamos embora que a gente é mais forte que tudo isso. Por que que favelado não tem espaço? Porque se a gente chegar lá, a gente mostra que a gente faz, e a gente faz direito, e a gente faz bem feito. Bom, obrigado, Renata, pela sua participação aqui, por, como, por essa conversa. É, de verdade, obrigado por tudo que você Eu falou aqui. E, e pela... Qual foi a expressão que você usou? Não é papo reto, qual foi? Foi não ter papo na língua. Obrigado. A autenticidade é fundamental para quem que quer discutir futuro de democracia. Então, obrigado mesmo. É, Zezé, se você puder agora encerrar com um poema. Não, brincadeira, Zezé, não precisa ser com um poema. É, mas só com uma reflexão sobre sobre isso. O Renato falou sobre isso no começo também, e eu queria ouvir, essa pergunta veio na verdade direcionada para vocês dois, a pessoa que enviou falou era para o Zezé e para a Renata. É, sobre essa questão do é, de como os vínculos é, foram importantes, eu não sei se isso é uma visão romântica também, eu queria ouvir você, mas como esses vínculos, isso que a Renata mencionou de confiança também, se isso qual foi o papel disso? É, inclusive, eu vou até fazer uma pergunta aqui que depois eu quero que o Renato comente com os dados que ele tem, para o bem-estar emocional das pessoas, sabe? Quanto que essa, essa relação, para além dessa confiança que a Renata mencionou, do, do repartir, do compartilhar, do colaborar, do, do entregar, é, você acha que teve, inclusive no sentido de, de, do bem-estar é, emocional das pessoas, do, do, enfim, do psicológico, que teve um papel, essa, esse vínculo... Tem uma coisa que eu fico pensando todo o tempo, que é na primeira semana que a gente se acabou e fechou tudo e na segunda a gente já estava pegando os próprios alimentos do nosso projeto transformando nós mesmo em cesta básica que já atribuímos, não tinha nada. E que eu fico vendo hoje, eu acho que a primeira, uma, uma coisa que me chama sempre muita atenção é a nossa capacidade de se refazer, né que é uma palavra resiliência, né que é bonita e tal. É, eu acho que essa é a primeira capacidade que a gente tem de fazer isso. A segunda é que é está vendo um momento no Brasil em que as frustrações, as, as decepções, as desilusões das pessoas, a, a, as suas raivas, as suas indignações estão sendo transformadas em pacotes que mobilizam, é, que aprofundam ainda mais os sentimentos ruins e são canalizados para ser transformados em dividendos políticos. Isso é um reflexo muito ruim, porque e ao mesmo tempo positivo, porque ruim porque as pessoas ficam muito mergulhadas nesse ambiente negativo, ruim, guerreado, mas ao mesmo tempo é positivo porque nos obriga a ter que respirar e construir outros ambientes, outra atmosfera capaz de juntar saberes, de construir coletividades, de juntar inteligências. Eu, a gente ficou muito nessa vibe, era o mundo se acabando, tô, Pô, como é que vocês estão assim? É assim as pessoas falar de crise, de golpe, de violência, de miséria para nós, de desgraça. nós somos doutor em tragédia, cara, nós somos... Pós-doutorado em desgraça. Então, não estão dizendo nenhuma novidade para nós. A novidade é como é que nessa realidade se mobiliza. E aí, o Renato deu os números: 145 milhões. Como é que você tem uma mulher aqui na Renata cuidando da saúde na favela e outras organizações de liderança de coletivo fazendo acontecer num ambiente mais desigual do que o que já era. Então, isso gera uma coisa que o Brasil está precisando, que é boa expectativa porque está sendo tirada a expectativa das pessoas. Elas não estão acreditando na ciência, não estão acreditando no estudo, no conhecimento, não estão acreditando na imprensa, estão rompidas com o mundo político e elas se agarram num discurso fácil e rápido, elas estão apavoradas com a violência, elas estão assim, descrentes de que o Estado pertence a elas e, de repente, surge um movimento em que, só para encerrar, teve um ato aqui que a gente foi entregar 50 valemães, que era do Mãe da Pavela, e quando nós chegamos no meio da entrega dos cartões, né, com protocolo e tudo, chegam mais 50 mães que não estavam no nosso cadastro. E aí ficou aquele clima, climão, aquela tensão. O que, que nós vamos fazer agora? E vai para aí, para cá, de repente, uma mãe se levanta. E fala, olha Zé Preto, Zé. Queria agradecer vocês, a curva que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Mas a gente vendo vocês fazer isso, não dá para a gente querer levar mais problema para vocês. A mulher dizendo: agora eu acho que a gente tem que trazer a solução para nós. Então, eu quero dizer aqui para cada mãe, e olha que o vale-mãe é 120 reais, durante três meses. Ela sugeriu ao plenário das outras 49, com as outras 50 assim de lado do galpão, e ela sugeriu o seguinte, que quem quiser qualquer quantia doar para as 50 mães que ficaram fora, pode fazer o mesmo, porque ela, mesmo sabendo da dificuldade de todas e entender se alguém não fizesse, ela ia estar doando metade dos seus 120 durante três meses para adotar o tamanho. E aí, Rafa, as outras 49 mães fizeram a mesma coisa. Então é uma riqueza, cara, é uma força, é uma fortaleza, uma oásis, assim, a esperança como opção política, tá ligado? E que eu acho que a gente tem que começar a oxigenar por aí. E, e principalmente, eu estou impressionado que é. Assim, a gente tem visto no dia a dia a liderança delas correndo e tudo, mas é a potência que está nas mulheres da favela. Sem essas mulheres não vai haver mudança no Brasil. Está provado isso, por mais que a gente esteja lá e paga numa força. se as mulheres não estão. Não estou falando dela carregar pelo, não. Estou falando de elaboração, de estratégia, de inteligência, de uma mulher pegar 120 reais e ativar a proteção social de criança, de idoso, aquecer a economia do bairro, negócio é a dívida, escolher o que é prioritário. Eu devia estar dando aula para a equipe econômica do governo como é que faz gestão da economia em tempo de crise. Essas mulheres, para mim, é a grande lição, o grande legado. O Brasil... Está perdendo, está aniquilando as inteligências potências na medida que essa mulher é a base de todos os indicadores ruins, mas que quando minimamente irrigado, ela dá uma reviravolta nessa pirâmide de desigualdade e ela mostra a potência e a vitalidade, Para mim isso, cara, é o legado que está alimentando a gente a cada dia a cada notícia de morte que a gente recebe a cada notícia atrás que a gente recebe, a cada decepção a cada ato errado dos governantes isso que nos alimenta, é a possibilidade de que a favela está por conta própria de que nós vamos organizar uma agenda positiva e potente e vamos apresentar dos territórios invisíveis desse Brasil, invisível dessa gente de escura, uma outra perspectiva de país. Aí nós vamos poder se dizer quanto nação. Do contrário, se não aceitarem isso, essa agenda, vai se envolver dois Brasis, e aí não vai ser legal, porque a gente não vai poder se chamar de país na No mínimo, nós vamos ser um amontoado de mago desigualdade e rancor, e aí está provando que não serve para ninguém. Obrigado pelo convite e um beijão para todos vocês aqui do nosso debate. foi. obrigado. Era brincadeira a coisa da poesia. Você levou a sério, tá vendo? O cara ainda trouxe a, esperança, trouxe a esperança como um projeto político. Foi, foi isso, né? Essa expressão? Foi, não foi? É, como uma opção política. Como uma opção política. Pô, demais. Obrigado, Zezé. De verdade, foi, foi enfim, muito inspirador eu escutar você, escutar a Renata. E agora, Renato, é, eu nem sei se cabe essa pergunta que eu estou te fazendo, a gente não combinou. Mas eu, eu pensei nesse ponto. A pergunta que veio para eles dois foi essa sobre os vínculos a importância dos vínculos, enfim. É, Inclusive, aí eu, eu acrescentei aqui o tema do, do, do bem-estar psicológico, emocional. Eu sei que isso foi um fator importante para as pessoas, até para elas saírem de casa, né? No começo, você chegou a apresentar uns dados sobre isso. As pessoas às vezes saíam porque precisavam sair de casa mesmo, enfim, para arejar, talvez. É, queria que você terminasse, então, é, trazendo o que, que você entende que são que foram esses pontos-chave para a partir da onde você olha, dos dados, e além das relações que você tem. É, onde, o que você entende que, que, que vai sustentar a gente, que sustentou até agora e vai sustentar a gente, mas eu digo o país, as comunidades, as favelas, é, nos próximos meses, para que as pessoas consigam é, ter esperança com uma opção política? Rafa, primeiro... De novo, super obrigado pelo, pelo convite. É um privilégio estar com a Renata contigo e com o Zezé aqui. E talvez a melhor forma de responder isso seja com dados. É, a gente teve os dois sentimentos mais presentes no dia a dia das pessoas de classe A a classe E foi solidariedade e medo. As pesquisas mostraram que, ao mesmo tempo que 52% de quem recebeu o auxílio emergencial doou esse auxílio, parte desse auxílio emergencial para algum parente, amigo ou vizinho, que é a comprovação estatística do exemplo do que o Zezé lindo, que o Zezé contou aqui para a gente, nós tivemos um terço da classe A e B que pediu auxílio emergencial e 69% conseguiram, mesmo sem ter direito a isso. Essa nova versão da lei do Gerson do século XXI. Só que, ao mesmo tempo que isso ficou claro, a reação da sociedade as pessoas que fraudaram o auxílio emergencial foi gigantesca. Porque, de um lado, eles viram a mobilização de uma parcela da sociedade, que é a periferia, onde crise não é exceção, crise é regra. Essas pessoas cresceram na crise. Do outro lado, pessoas tentando se aproveitar dessas situações de fragilidade por não entender que a principal função do Estado é oferecer o melhor para quem mais precisa. E acho que esse é um legado positivo da pandemia. O um entendimento que o melhor tem que ir para quem mais precisa. Porque só assim a gente consegue corrigir essas desigualdades. Os números também mostraram que 80% das pessoas que receberam as doações de organizações como a CUFA não conseguiriam ter garantido a comida das suas famílias. Portanto, vidas foram salvas para isso. Mas talvez é, o que fica de mais forte, e a isso é, eu confesso que o meu lado mais otimista sobre o copo Uh, pode estar prevalecendo agora mas como eu aprendi esse lado otimista com a favela, porque a favela não tem muita opção de ser pessimista né? <risos> é, ser pessimista é, é o luxo de quem tem dinheiro quem não tem dinheiro não tem opção de ser pessimista Não Vou ser otimista, você não sobrevive então eu aprendi muito com a favela também, esse otimismo da favela é que esse novo freio trouxe o que une e o que despolariza o Brasil a solidariedade une o Brasil o entendimento de igualdade de oportunidades é majoritário no Brasil. A defesa da vida e não do vírus prevaleceu durante a pandemia. Então a gente não pode, mesmo nos piores momentos, esquecer um pouco do que a gente aprende com a história. Depois da peste negra veio o iluminismo. E com o iluminismo, um dos maiores avanços civilizatórios que o nosso planeta já viveu. Sairemos melhores sairemos maiores ou sairemos, na pior das hipóteses, com a constatação de que o caminho civilizatório é o único caminho para que a gente consiga ter uma sociedade que, de fato, inclua todos. Então, eu, eu, eu acabo otimista com um, um aprendizado que a favela deu para a grande maioria dos brasileiros. Depois de tanto tempo de polarização, fica muito claro que existe aí 70%, 80% dos brasileiros que defendem esses princípios civilizatórios. E isso é um caminho sem volta. Obrigado, valeu. Bom, <risos> melhor forma de terminar aqui, Renata, Renato, Zezé, obrigado pela conversa. É, a gente avançou um pouquinho no tempo aqui, desculpem, a gente começou um pouco atrasado. É... Queria só ressaltar para todo mundo que o evento não termina hoje. O evento segue na semana que vem, então se vocês puderem também assistir divulgar para os amigos, inimigos e enfim, nas redes sociais para os desconhecidos, É na terça-feira, que vem, dia 6, às 5 horas, segue o evento com outros painéis, com outros temas, sempre focado no tema é, da cidadania e da democracia. Então, agradeço a vocês três, foi muito bom para mim, foi, foi inspirador, ao mesmo tempo foi... Foi um momento de aprender, aprendi muito. E assim, a gente se encontra em breve em outros, seja em conversas online, seja, espero que em breve a gente se encontre presencialmente. Beijo para vocês e obrigado a quem ficou aqui assistindo a gente até agora.